E aí pessoal, beleza? Está na área e sejam bem-vindos ao meu Planeta Interessante. Hoje nós vamos falar de demônio. Então, editor, solta a vinheta. O que são demônios? São anjos que se rebelaram contra Deus. Mas não é só isso que eles são. Você está pronto para descobrir como eles vivem como se alimentam aonde dormem isso tudo e muito mais hoje no globo antes de começar a falar dos demônios quero deixar alguns pontos bem importantes só porque os demônios são anjos caídos não significa que eles deixaram de ser anjos e nem significa que eles perderam a sua graça e nem o seu poder angelical a única diferença é que eles caíram, velho, e para com essa besteira de pensar que demônios são criaturas com chifres, pé de cavalo, criaturas com rabo e cabeça de bode com cavanha de vovô sábio chinês e pele vermelha, hum. isso são apenas características que os demônios foram ganhando com o tempo, isso são apenas representar isso, agora podemos começar lá, é importante dizer que algumas pessoas rejeitam a ideia de que os anjos caídos são os demônios. Eles acreditam que os anjos caídos estão em prisões eternas à espera do juízo daquele grande dia como foi dito em Judas, versículo 6. Mas nem todos os anjos caídos estão em prisões. E que a explicação alternativa mais comum para a origem dos demônios é que quando os gigantes de Gênesis 6 foram destruídos pelo Dilúvio, suas almas tornaram Demônios Sendo que a Bíblia não diz especificamente o que aconteceu com as almas dos gigantes Depois de suas mortes Há textos afirmando que vários dos anjos caídos procriaram com humanos Assim dando origem a uma nova raça chamada de Nefilis Ou mais conhecida como Híbridos E há escrituras afirmando que esses híbridos são os demônios de hoje em dia Porque como parte deles não é humano e sim de anjos rebeldes Significa que também estão destinados a ir para o inferno quando morrerem porque sua natureza não é pura ou algo do tipo existe até uma teoria dizendo que os demônios são pessoas que viveram antes de adão e eva e que a aparência de adão foi baseado nessas pessoas eu não me aprofundei muito nessa teoria então é só isso que eu sei e é claro que existem muitas outras teorias sobre a origem dos demônios como que essa que diz que os demônios são espíritos de pessoas más que já morreram ou até mesmo que os demônios são criação de Lúcifer ou filhos de Lúcifer com lilith para quem quem não sabe Lilith foi a primeira mulher de Adão e essa teoria está diretamente ligada com uma escritura que afirma que Lúcifer não foi criado e sim gerado, porque se ele fosse criado não teria como gerar filhos. O inferno é dividido em três hierarquias, a primeira hierarquia são de nove demônios que já foram príncipes, serafins, querubins ou tronos, a segunda são de cinco demônios e a terceira de três, alguns dos mais importantes são as Asmodeus, Leviatã, Beuzebú, Astaroth, Lúcifer, Azazel, Mamon, Abizou, Agares, Akamaná, Lilith, Azag, Eligos, Uer e etc. Os demônios não vivem debaixo da terra, sim, tem gente que acredita nisso. Eles habitam outro plano físico, como se fosse outra dimensão. Há pessoas que acreditam que os demônios não têm um corpo físico, podendo eles só se manifestar possuindo alguém. Aqui nosso plano Físico. Por outro lado, há pessoas que acreditam que os demônios podem se manifestar na forma que bem desejarem, como uma pessoa ou até fingindo ser um ser de luz. Mas eu acredito que os demônios podem se manifestar na forma que quiserem, como pessoas, seres horripilantes ou até fingindo ser um anjo, bota aqui nos comentários o que você acredita. Muitas pessoas acham que Lúcifer é um ser horrível, com uma aparência horripilante, mas essa imagem de Lúcifer foi criada durante a expansão do cristianismo, mas é claro que ele não é assim, a bíblia diz que Lúcifer era o mais belo de todos criado perfeito por Deus, com grande formosura. Era uma espécie de maestro musical, um dos mais ricos do céu, mais sábio que Daniel, e que por onde ele andava chamava a atenção dos outros anjos. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. sardio, Topázio e Diamante, Berilo, ônix e Jaspe, Safira, Carbúnculo e Esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Com isso tudo, quero dizer que quando ele caiu, não perdeu a sua beleza. Gostou do vídeo? Quer mais? Deixa nos comentários. Se não se inscreveu, se inscreve logo. Senão você vai sonhar com tudo isso que eu disse hoje. Mas tem que deixar o like também. É isso. Valeu. Se inscreve antes que o vídeo termine. Não dê tem tempo de você dar o like e sonhar com tudo isso. Não vai dar tempo. Você vai sonhar. Tchau. <risos>